E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi, mano, trazendo mais um vídeo pro canal. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, galera, eu trago um vídeo pra vocês de vlog, que eu compro uma moto. Nossa, eu tô suando pra caralho porque tá calor, mano. Foda. Sabe de vocês que tá muito calor. Na minha tá, mano. Na moral. E, ó, vim trazer um vlog pra vocês pra mostrar minha moto, né? Que demais! Hum, na naipizão, fiel. Demorou, mas eu comprei uma motinha. Daí eu decidi compartilhar com vocês. É, não é uma coisa que quer ver, vai tipo assim, nossa, olha aquele cara, aquele cara tá ostentando. É ideia, mas pelo menos tem tá uma motinha, tá bonitinha, tá dando pra andar, catando as novinhas, colocando atrás e mandando o grau, levando pro motão e metendo o pau. Ai, que delícia! Nossa, aí, pega com o papai e vou filho. Zueira galera, mas comprei essa moto, demorou um tempo pra comprar, beleza? Não foi com o dinheiro do canal, foi com o dinheiro que eu trabalhei, de barman, tudo mais. Daí, eu decidi mostrar pra vocês aqui. Aquisição, igual que esse cara fala, daí já faz aquela intro, tá ligado? Tchim, tchim, tchim. Mas, enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Não se esquece, vamos deixar muito like pra poder trazer mais vídeo assim. Então, beleza, vamos lá pra mostrar a moto. É, voltando aqui, vou mostrar a moto pra vocês. E eu achei ela top pela cor. Começou a cor aqui. Eu queria um azul, mas eu achei essa cor mais bonita, a prata. E vamos lá pra mostrar a moto. Daí a moto, galera, ó. Uma 160. É, achei ela top, mano. Ó, 2020. É novinha, galera, tem só 500 vão rodados, só Comprei ela na concessionária, bem na Honda, né? Uma Titan, meu maior fã, pra falar a verdade, ó 160, o que vocês acharam aí? Bonito, né? Eu gostei eu Só não tem habilitação no momento, né? Por isso que eu não saio muito com ela dou, um, dou umas voltas, né? Mas eu não vou longe com ela Até que ver essa epidemia passar Vou tentar, quer ver Deixar ela mais parada, né? Daí, mais pra frente Pra mim tirar a habilitação e tudo mais Ah, agora eu entendi Eu decidi fazer um vlog aqui Pra mostrar ela, né, galera? Porque faz tempo que eu já tirei ela Acho que tem uns 3 meses E só andei 500 quilômetros com a moto Bem pouco mesmo Mas tá aí, tá de boa Nunca caí com ela Nunca acidentei Graças a Deus Hallelujah! E o que, que vocês acharam aí, ó Da motinha que eu tirei Comenta aí, mano Deixa o seu comentário E apoia Vai que tem muito like aqui Num vídeo de vlog Daí eu trago mais Bora fazer aquela ediçãozinha, né Que aqueles carinha que Tem muitos inscritos Gosta de fazer <risos> Bora lá, galera Aí já coloca aquela musiquinha top. Vamos lá the end of a cliff realize there must be more to life than this reaching for the stars Basicamente é isso aí, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Mostrando a minha motinha tudo mais bonito. Agora imagina. gente bonita, errosmorenone. Ah, meu filho. Agora é só sucesso na vida, meu passa Então, galera. Muito obrigado aí. Quem deixou o like. Assistiu até esse momento. E é isso aí, basicamente. Eu não sei muito interagir, né? Porque a gente que faz mais vídeos de gameplay. Mas espero que vocês apoiem esse tipo de estilo de vídeo aí, né? Pra gente poder fazer mais. Imagina. Compra uma, quer ver, uma GoPro, coloca na cabeça já, em cima do capacete e começa a gravar uns motovlogs, sei lá, algumas coisas assim do gênero, sabe? Fica legal. Então apoia aí, mano, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo. Demorou?